salve meus novos bem-vindos à taverna eu sou o colosso e galera hoje eu quero falar de um assunto chato que é o tanto que a nossa comunidade gamer é tóxica eu quero falar de uma matéria que saiu no manual do mundo o link está aqui na descrição desse vídeo ok que fala sobre o pro player codizera esse aí que vocês estão vendo na sua tela beleza gente o codizera ele faz streams certo e ele deixou claro que após é, o pessoal usar a stream dele para jogar com ele, a galera estava mudando a foto do perfil na Steam por foto de piroca, foto de bunda, de genitais humanos, para resumir. E aí quando ele entrava na stream do Codezera, a galera era poucos segundos que ele tirava o cara, né? mas já era o um, um, um mínimo para outros babacas irem lá e denunciar na Twitch que a stream do Coldzeira tinha conteúdo ofensivo, porque aparecia na foto do perfil do cara. E vocês sabem como é que é essas plataformas, gente. Eles vão demorar a analisar, até lá o cara já perdeu vários dias para fazer uma stream, para ajudar a galera, pra... realmente não dá para entender, gente. Nós temos um pro player que quer ensinar. A galera jogar, participar, a galera vai sacanear o cara. Não dá pra entender. Antes de eu falar do assunto, o que, que eu penso? Eu vou descascar. Eu quero mostrar uma outra jogadora. Agora uma mulher. Ela se chama Jessie. Olha o que ela teve que escutar jogando uma partida de POBG. Alô, caralho. Ai, vagabunda. Vai essa puta do caralho. É, dá é risada mesmo, sua pirenha, é macaca. Ah, ele tá com.. Cala a boca, cala a boca, sua vaca. Tá com vergonha essa gorda. Gente, sério mesmo, cara, é muito homem. Pra falar assim com as pessoas atrás de um computador escondido atrás do nickname e sem a sua foto verdadeira. Eu quero ver ser homem, cara, pra falar isso na cara dela. Ah, mas Colosso, isso é brincadeira. Brincadeira é o caralho. Isso é falta de respeito. Eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho mãe, eu tenho vó, eu tenho. Prima, eu tenho irmã, eu tenho várias mulheres na minha família que eu não gostaria que fosse xingada dessa forma. Brincadeira, gente, é o caralho. Falta de respeito, bicho. É, é muito, como eu falei, cara, é muito homem pra poder xingar a menina atrás de um computador. Quero ver na cara a monte de porrada que ele toma na rua, de, ó, talvez dela mesmo, ou de outras, outras pessoas que vão escutar as ofensas e vão tomar partida e vão defender a menina, cara. Olha só, eu quero mostrar aqui para vocês o que o codizera falou. Ele deixou bem claro o seguinte. Bom, é o seguinte, eu vou terminar de streamar mais um tempo e essa é a última vez que eu fiz uma stream aberta para todos. Olha pra você ver. A gente tenta trabalhar, fazer uma parada da hora para todos gostarem. Se divertirem e também aprender. Infelizmente, todos pagam por pessoas que não têm educação e também essa criançada que ainda não aprendeu até respeito, não é a primeira vez ou a segunda ou terceira que eu falo que a nossa comunidade tem 0% de respeito com todos, exatamente infelizmente todos pagam por isso as próximas streams vão ser sem câmera, sem chat e se bobear sem voz, parei de streamar durante um ano por causa disso vocês ainda não aprenderam então tem que ser assim toda vez disse o vou dizer não obstante galera, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês aqui que eu, eu fico assim Puto com essa falta de respeito Gente, na nossa comunidade Acho que a comunidade gamer Cresceu demais nos últimos anos Mas perdeu em qualidade Porque na minha época Quando eu era mais novo Na idade dessa molecada Que não tem respeito Cara, isso aí era... era motivo para você tomar tanta porrada, tanto em casa quanto na rua, que isso não acontecia na minha época não. Vou mostrar para vocês outra coisa aqui. Então pessoal, voltando aqui, vocês estão vendo na minha tela aí, que uma postagem que eu fiz no Facebook um tempo atrás e que é de uma idiotice de alguns, caras que é impressionante. Eu postei isso aqui sobre a jaqueta do Leon, Leon no Resident Evil 4 ter sumido e o paradeiro dele, uma curiosidade, beleza gente? Guardemos aí a expressão, a palavra curiosidade, ok? Aí vem um babaca e escreve aqui, Acre News, primeiro. O idiota quer dizer que, por fato do Acre ser distante, as notícias e as coisas chegam lá depois. O burro. Se você não sabe, hoje existe a globalização. Praticamente tudo que é informação chega em qualquer ponto do mundo ao mesmo tempo. Não quer dizer que seja no Acre, que isso vai demorar a chegar lá. Segundo, isso é de uma babaquice, de um preconceito, que você não tem noção, meu amigo. Porque, vejamos bem, galera, o que, que acontece? Se eu sou do Acre, eu iria ficar muito puto de alguém falar assim do estado que eu nasci. Ah, mas Colossus, isso é brincadeira. Não é, gente. Isso pode ser brincadeira. Mas veja bem, o cara vai repetindo isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que é aquilo que me impregna na cultura dele. Quando ele encontrar com o cara do Acre de verdade... Conhecer uma pessoa do Acre, ele pode acabar sendo preconceituoso com essa pessoa, porque aquilo já entrou aqui dentro, gente. Já foi lá pro subconsciente dele e não sai mais. É igual na minha época, na década de 80 e 90, existia muita brincadeira com gay. E aquilo impregnou na nossa geração que. Eu lembro direitinho na escola, gente. Quando a gente tinha suspeita de que algum colega de sala era gay, era motivo do cara ficar excluído no canto. A gente não podia chegar perto, senão a gente, a gente se tornava gay, como se fosse uma coisa ruim. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Aí o babaca continua. Eu ainda, eu ainda respondi ele na classe aqui. Eric Santos, não importa se a curiosidade é antiga ou nova. A página compartilha para quem não sabe. Aí o cara fala, nossa, falei brincando. <risos> Aí eu falo, não, cara, eu, eu trato na educação porque esses moleque, essa galera não tem educação dentro de casa não tem quem eduque dentro de casa gente, então eu acho que eles precisam de um adulto que tem o um mínimo de formação de educação para poder ajudar ele, porque senão, amiguinhos, a vida vai ensinar vocês da pior forma possível ok? É... aí os outros idiotas, Acre gente, pelo amor de Deus, deixa eu te perguntar deixa eu falar uma coisa para vocês, primeiro estudem a língua portuguesa e entendam a diferença entre Novidade e curiosidade, certo? Curiosidade é independente do ano que ela aconteceu, que ela nasceu. É uma curiosidade, pode ser do século passado, do milênio retrasado. Seja do ano que for, curiosidade é feita para informar pessoas que querem e não sabem daquilo. Novidade é algo que acontece e a gente conta logo de uma vez no maior, o tempo mais rápido possível A minha página é curiosidades sobre games Então, tem gente que não sabia Portanto, o meu post fez tanto sucesso Para uma página que tem poucos inscritos Que 235 pessoas curtiram E teve 112 comentários, certo? Então, para finalizar esse vídeo, gente Sinceramente, galera, a nossa comunidade precisa expurgar urgente esse bando de babaca, esse bando de trouxa que não serve pra nada, porque pra sacanear umas lives, cara, do Coldzera, pra sacanear uma jogatina lá da Jessie, que joga o jogo muito bem por sinal, ela é fera em CSGO, PUBG, e o fato dela ser mulher, tanto faz, o que importa é a paixão dela pelos jogos, o valor que ela dá no que a gente gosta, aí chega um monte de idiota, um monte de babaca, que nunca tiveram mulher na vida, e fica lá xingando a menina sem conhecer ela. Vocês, que estão aí, seus tóxicos, como vocês gostam de falar. Cara, vocês desvalorizam pessoas assim pra valorizarem pessoas dessa forma aqui, ó. O dedinho tá enfiado no cu do meu caldeirão. O dedinho tá no cu do meu caldeirão. O dedinho tá enfiado no orifício... Nossa, não. não. Não, não, não. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Jogo. Jogo, você não fez isso comigo. Você não fez isso comigo. Você não fez isso comigo. Você não fez... Não não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Pois bem, gente, é isso aí que vocês gostam de valorizar. Expressões forçadas, jeito forçado, susto forçado, o cara fala palavrão tempo. Gente, eu cagando andando se o cara fala palavrão, mas o cara faz questão de ser um de completo besta por assim dizer, não vou nem xingar o cara porque não vale a pena. Então, resumindo é isso, pessoal. Por isso que a comunidade tá um lixo, um verdadeiro lixo. Acorda, valoriza aquilo que realmente merece ter valor. Trabalho de um zangado da vida, cara. O Edu, gosto muito do Edu também. Então, acorda, cambada de trouxa que fica sacaneando os outros aí na internet, que não tem o que fazer. Vai conversar com seu pai, com sua mãe, pedir mais atenção, em vez de ficar procurando na internet se esse é realmente seu problema, tá? Acorda e manda é isso por toda. Gente, era isso que eu tinha pra falar. Espero muito que a nossa comunidade mude, porque pra mim foi um susto quando eu comecei realmente a participar dela. Eu, antes eu jogava meus joguinhos quietinho ali na, na minha sala. Eu não caçava confusão com comunidade, não. Mas agora, como eu tenho o canal, eu acabo me inserindo no meio. Mas eu tô realmente, assim, chocado com a, a tamanha babaquice que existe, tá? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau, pessoal.